Hã? Eu isso aqui, cara. Sério? Sério? Cara. Eu <risos> você é ma... Nunca mais você paga pedágio. E... Fala galerinha. Porra, a gente tá indo aqui com o Marco. Marco Bucão. Camarada aí das antigas, do grupo da MT. Está indo lá pra Cachoeirinha do Conde. A gente vai subir até Conde Depois faz o retorno Pega a BA233 E chega lá Se você me perguntar É isso que eu tenho a dizer Porque eu nunca fui lá Nem Marco Então vamos ver, né? O que é que vai dar Aí Marco tá comentando agora Que ele não conhecia esse caminho Ele, ele sempre pagava a pedágio ah, Nunca mais vai pagar o pedágio Não sei se ele conhece o da volta Mas a gente vai fazer também pagar pedágio, mas pagar pedágio não tem jeito né, aí paga, mas esse aqui, esse corte gostoso, e o pedágio lá da linha verde é, é mais caro, vai ele aí ó, trajo Tiger, bonita pra caralho velho, porra, moto bonita da porra véio. jogar lancha já tá aqui chegando em praia do forte pegando essa pegada aqui tá boa Acho que a gente vai chegar viu Agora aqui parece que termina a estrada do porto e começa a linha verde A 99K. Então, daqui a quase 100km, a gente chega no nosso destino. É um lugar bonito As árvores próximas à vista né, Faz esse Esse caminho Bem agradável, arborizado Muito bacana quilômetro 77 Norte Tirar a mão aqui, né? Calma, velho. Tá para nós dois. Calma. É, é, é esse aí, ó. Esse não quer problema mesmo. Ela era quatro cilindro? Ah, pode ser isso. Vamos lá, a gente parou aqui um pouquinho por causa da chuva Aô Vambora entrar aqui em palame só para fazer completar essa metade e voltar aqui já lá, Barra de Tariri onde já tá pertinho a entrada tá é aqui Marco. Eita! Rapaz, isso é longe! Já contava com a cabeça, Já Chapara das pontes! Tô vendo ponte nenhuma! Né? Os ouvidos tampam um pouco mais na pressão. Acho que é entrando aqui, ó. Mas não tem uma placa. É... isso, BA233. Yeah, we...